Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. O acabamento é uma das áreas mais valorizadas da construção civil. É, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Fica maneiro, top. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Aí galera, ó, quando eu colocar a soleira vai ficar só o filetinho do rejunte, ó, tá vendo? Desse lado aqui ó, vai o clipe, Esse também. Mais alto que tem uma pedrinha embaixo. Aí, ó, top. E o cara com habilidades especiais, no acabamento, ele ganha muito, mas fatura alto.